eh, puedo dizer que já tenho outra vida, estamos vivendo, estamos morando em barrio Cochipó, em um mini mini que é como decir um mini apartamento em Venezuela. Eh, empezamos sem nada e, bom, bueno, já temos um un fogão, uma geladeira, hoy me regalaram uma cama e meus compañero que me ha regalado que esse colher, platico, Todo bem. Nós temos muitas pessoas que já tem muitos anos na casa, como temos outras pessoas que vão chegando.